Estou aí mostrando os peixes do acontecimento que está acontecendo aqui no Rio Janeiro, que faz divisa com, com o município de Tocantino e com Pedro Afonso. É, aqui na aldeia Cancacá é um rio permanente, um rio que tem muita água, mas vocês verem aí que foi um veneno muito forte. Hoje está com três dias que está morrendo peixe, a gente está sem usar água por causa desse acontecimento dos plantadores de soja, os plantadores de cana. Estou pedindo ajuda aí, gente. É uma justiça aí do Ibama, do meio ambiente, para nós tomar providência junto com a FUNAIA. Porque nós temos sofrido é, com esse entorno de veneno. Então eu queria que vocês fizessem o favor de vir mais rápido possível tomar providência. Estou é, pedindo ajuda, porque se não me tomar providência, aqui o pessoal de perto de nós, da FUNAI, tudo, eu vou ter que comunicar Brasília, porque a gente está precisando. E a gente não está tendo esses apoios, essa fiscalização, nessa divisa da reserva, com esse tocho brabo aí que está é, casando a morte dos peixes a morte até do ser humano. E eu estou pedindo vocês, eu como cacique, estou com 37 anos que eu moro aqui, né, criei meus filhos nesse lugar e hoje eu estou vendo essa consequência que nós estamos passando. Obrigado, e quero pedir ajuda, vou comunicar o nosso representante da FUNAI é para nós ver o que que pode resolver mais rápido possível.